E aí seus pontos dragão aqui na área para desta vez rolar para vocês E os jogadores do Dragões Championship Estão aqui os 30 classificados para o torneio Vocês acabaram de ver né, na introdução do vídeo com Mostrando sobre, mais sobre os participantes A carinha deles E, fa, e f, f, façam suas figas Torçam para o jogador dos, que você quer que ganhe esse torneio caia numa, numa linha fácil de jogadores mais medíocres e jogadores mais fortes se enfrentam logo de com medo se matando viu tá aqui a lista os 30 jogadores eu vou fazer o seguinte truffle scenes ou seja eu vou apertar aqui vai mixar tudo aqui e vai dar exatamente a tabela do enfrentamento vamos lá 3, 2, 1. e ok e vamos ver, ah é aqui não caralho, é aqui mesmo, exatamente galera, ele já começou bem, Cafly ele já ganhou a primeira luta, no caso ele vai esperar a luta do Slayer e o Lipsborg para enfrentar ele, quem do Slayer e do Lipsborg ganhar, o vai ser a primeira luta, então eu compareço logo às 2 horas da tarde para facilitar a minha vida, Quanto mais cedo, melhor vocês aqui. E o Kafly vai esperar a luta do, do Slayer versus Lipsbogs. Boa sorte, Slayer e Lipsbogs. O Emilac pegou o Pablito. É a segunda luta do dia. Emilac e Pablito. Mastercross pegou o Fabel. Tadinho do Fabel, meu Deus do céu. Eu queria que o Fabel pelo menos chegasse na segunda, tá ligado? E Lassenier pegou o Alcatraz, 10. O Cinerboy pegou o Tape. Vai ser um jogaço, o Cineboy, pelo que eu tô vendo aí, ultimamente, ultimamente eu tô acompanhando ele. Ele tá até com uma mirinha boa, se não for hack, ele tá fudido. Mas se não for hack, o tempo tá enrascado. E o Flups pegou o Stormcraft, vai dar uma lutinha legal. O saifo Machine pegou o Franga logo de cara. Que Vai ser uma taça, só quero ver, só quero ver isso aí. O Rambo pegou o Kira, deu sorte, o Rambo é um jogador bem medíocre mesmo E o nosso amigo Macton vai esperar o Kira, o combate do Rambo e o Kira, que certo a ganhar, o Rambo, tadinho do Rambo E vai pegar aqui para enfrentar o, o Magnum sugar pegou o Intress Swark pegou o, o Azuri o Azrael pegou o Inu Sensei O Nine pegou o Flare. meu Deus do céu, dois demons de... enfrentando, não sei quem é mais maior de desses dois aqui, quem é o mais de Eita galera, olha que lutaça. O El Bicho e o Menozinha. Nossa Senhora, vai dar muita treta viu? O Menozinha foi jurado de morte pelo El Bicho. O El bicho disse que ia ganhar fácil. Menozinha é bocudo demais, vai perder feio. E o Imo versus o Mito. Vai ser uma luta massa. O Imo joga bem de 12, o Mito tá enrascado também. Vamos ver o que que vai dar aí, viu Mito? E é isso galera, essa é a tabela de enfrentamento da primeira etapa. As duas que irão acontecer amanhã. Então, já não joga K-Fly e nem o Magno, tá ligado? por conta que eles já são classificados automaticamente na segunda rodada. Que vai ser essa batalha aqui é o dia 19. Essa batalha aqui vai ser no dia 2. Essa no 16 de janeiro e essa no dia 30, tá ligado? E logo a semifinal vai também ser no dia 30, as semifinais e a final vai ser no dia 30, as duas, entendeu? Então vamos lá, amanhã vai rolar essas lutas, o Kafly e o Magma vão ficar de fora, vão chupar dedo, eu vou precisar até do Magnum para ele ficar zoando comigo fazendo a live stream. E esses caras vão lutar amanhã, boa sorte a todos e vou ficar por aqui, valeu seus pontos.